Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui para falar com você, PCD, que está esperando indicação para entrar no mercado de trabalho de parentes, amigos próximos e, pior, político. Mas antes de eu continuar, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações de vídeos novos. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. Por que, que esse vídeo é direcionado para você que está esperando uma indicação de parentes? De amigos próximos E de políticos Eu sinto muito Te dar essa notícia ruim e má Mas eu tenho que ser Direto contigo E você vou ser bem frio agora contigo Porque eu já passei por isso Não vai rolar Essa indicação não vai rolar Essa indicação não vai rolar Porque tem dois motivos para isso não acontecer O primeiro motivo é que todas as pessoas são preconceituosas, mesmo que ela diga, não, eu não sou preconceituosa, Leandro, mas ela é preconceituosa, porque existem dois tipos de preconceito no qual eu subdivido, que é o preconceito do subconsciente e o preconceito que é consciente, aquele que é exposto mesmo. Muitas pessoas escondem esse preconceito no subconsciente. O segundo motivo muito básico é que eles vão te ver como inválido. Eles não vão te indicar para as empresas. Eles vão dar uma desculpa tipo a seguinte: Ah, mas aquele cargo não era para ti. Que ele cargo é administrativo. Ele não serve para ti. Tu é da computação. Mas todos os cargos mexem no computador. Eu me encaixaria naquele cargo, mas elas não me indicaram para aquele cargo. Elas indicaram uma pessoa normal para aquele cargo. Por quê? porque não é que o cargo não servia para mim é porque era preconceito puro e e é assim né por isso que eu digo aqui para você parar de se iludir com essa tal indicação que nunca vai vir e se focar em você primeiramente tu tem que se focar 100% em você porque você é capaz de realizar tudo o que você quiser foi assim comigo eu passei um tempo esperando as indicações e quando eu me dei conta que eu era capaz eu comecei a minha evolução e essa evolução me fez entrar no mercado de trabalho então comece a reverter o pensamento comece a atrair coisas que você quer na sua vida é, tipo, eu quero emprego então eu quero emprego, eu quero emprego legal eu quero emprego que a equipe seja bem acessível para mim bem altruísta comigo e me ajude quando eu quiser e não depender dos outros para conseguir um emprego para você porque você é capaz eu sei que pode ser difícil no começo, mas você tem capacidade e não lamente dias ruins vão vir, você vai ficar com a cabeça baixa mas é normal isso, levante a cabeça e diga eu sou capaz porque esperar por, pelos outros que tem pena de você pena eu já disse aqui no canal em vários vídeos que pena é um sentimento muito ruim que alguém pode ser por outro alguém e eu não quero que ninguém tenha pena de mim, eu quero, eu quero que um, os outros me vejam como, pô, Leandro, o Leandro é um cara massa, o Leandro é um cara que ajuda as pessoas, não com pena. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês vão se frustrar, é porque a, os, as indicações não vão vir, você vai digitar de todo mundo, mas pode vir sim, não é que... Não vá ter indicação, pode vir sim uma indicação para uma empresa massa pra caramba de alguém legal. E quando vem essa indicação, se vir essa indicação, você tem que agradecer muito aquela pessoa, porque aquela pessoa lá é muito bacana e especial. Então tenha reconhecimento com as pessoas que te indicam para as empresas, mas tenha consciência que isso é uma realidade. Mas pode acontecer. Hoje eu tenho um emprego legal, porque durante a minha vida eu esperei. Por pessoas, sem dúvida nenhuma eu me, eu me decepcionei com essas pessoas, parentes, amigos, políticos, já não tenho mais essa decepção porque eu fui lá com mérito meu e consegui com mérito meu meu emprego, com meu mérito isso me fez enxergar que eu tenho muito potencial para dar para uma empresa eu tenho muito potencial para inspirar os outros e eu não devo nada para ninguém, porque ninguém me botou lá numa empresa. Claro, com a ajuda de todo mundo, mas não foi uma indicação. Foi porque eu corri atrás e criei a oportunidade. E é isso, cria oportunidade, não espera a oportunidade vir até você. Cria a oportunidade. Melhor caminho para conseguir um emprego, para conseguir o que tu quiser na tua vida, é criar oportunidade, não espere a oportunidade, cria a oportunidade. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado é, e até mais, valeu!